20 anos tenham a possibilidade de meter mão em uma impresora 3D, um drone, em la realidade virtual, em internet das coisas. Inclusive tende a ser um potente instrumento de integração económica e social. Pessoal, boa tarde. pessoal me conhece por por case monstro, porque, na verdade, eu faço computadores modificados. Quem viu o Homem de Ferro ali? Aquele Homem de Ferro é o que fiz. E a parte mais legal, aquele Homem de Ferro é dobradura de papel. E o legal de falar de Include é contar a minha própria história dentro da Campus. A Campus, eu participo desde a primeira edição, já perdi a conta de quantas eu participei. E a Campus Party transformou a minha vida. Hoje eu sou embaixador da Campus Party e me tornei embaixador porque durante as madrugadas eu gerava conteúdo de robótica para todos os campuseiros durante a noite, ou seja, eu não dormia praticamente. E falar de campus é emoção, porque como a campus mudou a minha vida, o projeto Include leva nas comunidades a oportunidade de mudar a vida das crianças, dos adolescentes. Uma coisa legal da gente pensar é o quanto o nosso futuro está envolvido com tecnologia e o quanto a Campus PARE nos proporciona essa tecnologia. E o legal todo é isso, essa transformação que a gente tem. Então, bem-vindos ao Include. Pessoal, então, como o Alexandre falou, faz parte do legado da própria Campus. A inclusão de pessoas na área de tecnologia. Mas tudo começou a partir de uma atividade que a gente fez na Campus de São Paulo, que a gente levou crianças e jovens das uh, escolas públicas de São Paulo para participarem do evento da Campus Pari São Paulo. E depois dessa participação, a gente fez algumas uh, avaliações com essas crianças, com esses jovens para entender como eles, de fato, se sentiam inseridos na tecnologia. E muitas das respostas que a gente ouvia era que, sim, é legal participar da Campus Party, mas não é para mim. E esse não é para mim mexeu muito com nós. A gente entendeu que, a partir dali, a gente tinha que criar um ambiente dentro das favelas, das comunidades carentes, isoladas, e levar esse acesso até eles, e não trazer eles para cá somente. Então, é aí que nasceu o projeto Include, com o objetivo de integrar econômica e socialmente e dar o acesso à tecnologia a jovens de 10 a 18 anos. E a gente tem uma missão muito grande, e é muito lindo ver é, vocês aqui, porque a gente sabe que são pessoas que estão engajadas com o projeto. É muito lindo que a gente já tenha aqui alunos do projeto participando junto com nós, que além, da, além do projeto em si, além de participar do labor, Laboratório Include, agora estão aqui participando também da Campus Party. Aqui um pouco sobre o que é a Campus. Uh, Aqui também sobre a iniciativa do projeto, que foi que a gente entendeu que 70% do talento estava sendo desperdiçado. Porque o talento, ele está, não nasce na, na área de conforto, na zona de conforto, ele está no lugar de dificuldade. Então, a gente entende que esse lugar de dificuldade é onde a gente tem que levar o acesso à tecnologia. Nasceu aí, então, uma primeira ideia, um ano e meio atrás, que era a formação de laboratórios tecnológicos para levar o acesso para as comunidades. E uma coisa legal de falar de acesso à comunidade, né, acesso à tecnologia, é que quando a gente fala de robótica, primeira coisa, todo mundo pensa em kits de robótica que são extremamente caros, né? E você levar kits caros em uma comunidade não vai funcionar. Né? As pessoas precisam se sentir pertencentes àquilo e não distantes daquilo. E o laboratório ele acontece de uma forma dinâmica, com equipamentos de baixo custo, equipamentos que a gente chama de Open Hardware, né? Arduino. Quem aqui já mexeu com Arduino antes? Quer ver? Agora, quer ver uma coisa legal? Quem aqui é universitário que sabe programação, levanta a mão. Vocês aprenderam programação na faculdade? Agora, olha que legal. Quem aqui é do Include que aprendeu programação, levanta a mão. Olha que legal, hein? Quem já é programador, quem faz faculdade na área, qual a tua idade. Nove anos e está aprendendo a programar. Imaginem vocês o futuro disso. Como essa criança vai crescer com esse acesso. E é isso que a gente vai fazer dentro do Include. Isso. É, então, entre os objetivos do laboratório estão a qualificação de jovens de 10 a 18 anos. Aqui está específico para o mercado de trabalho. Mas a gente trabalha muito com foco de empreendedorismo dentro dos laboratórios. A gente quer dar o protagonismo para eles terem capacidade de empreender. É, protagonismo também, às comunidades. A gente trabalha muito com gerar soluções para a própria comunidade, resolver os problemas da própria comunidade. E a identificação é, de meninos e meninas com altas habilidades. Aqui é uma parceria que a gente tem com a UFRN, que faz testes de QI, testes de alta capacidade dentro dos laboratórios e inclui. Para jovens que forem identificados com altas habilidades, eles recebem, podem, no final, receber uma bolsa de estudos na UFRN, que tem um instituto chamado Metrópolis, e que é o responsável no Brasil por acolher esses gênios. Aqui, em relação ao que o laboratório fornece, é, o mobiliário, equipamentos de eletrônicas, então, tem lá impressora 3D a gente entende que a favela não tem acesso a uma impressora 3D, drone, é, às vezes nem a internet eles têm acesso. Então, dá esse primeiro contato com eles à tecnologia. Vai lá, uma coisa legal sobre o laboratório, os alunos passam a ter acesso a equipamentos né, que eles não tinham acesso. E uma coisa legal de se falar, né? todo mundo está vendo aqui as crianças mexendo com drone, né? E aí eles aprendem a mexer com o drone, como o drone funciona e como desmontar o drone e depois construir outro. Então isso é uma experiência muito legal. E ela pode ser feita dentro do laboratório. A gente tem os robôs que a gente já tem eles personalizados com design específico, onde a gente pode trabalhar lógica de movimentos com as crianças. Elas não precisam primeiro construir o robô, elas vão primeiro entender a lógica da programação, como o robô funciona, vão fazer o robô funcionar e depois eles vão ter o desafio de criar o próprio robô. Né? Então isso dá a eles o sentimento de posse. Isso é muito importante nesse processo inteiro que inclui trabalho. O Alexandre tem uma iniciativa na Campus Party aqui há mais de 10 anos, chamada Oficina de Chão. Então, ele leva um pouco desse conceito de oficina de chão, que é desenvolver eles na área de tecnologia, mas usando sucata, usando material reciclável. Porque a gente entende assim, que a gente tem que ensinar eles dentro da realidade deles, com materiais que eles possam acessar depois. E o legal de acessar esse material depois é que eles aprendem no laboratório como faz, como funciona. Chega em casa... Pega sucata, consegue desmontar e aplicar em projetos. Né? Então, isso é muito legal. Aqui, então, pessoal, as unidades que a gente já tem funcionando aqui, essa é aqui de Brasília, uh, da Santa Maria, aliás, ou inclui da Vila Naval, que é o que eu acho que temos crianças aqui, né, Bia? Aqui também, no Guará, aqui em Brasília. Canudos, que foi a, a nossa primeira unidade, ainda é, bem simples, quando a gente ainda estava criando o projeto. Aqui, Salvador, bairro da Paz. Enfim, a gente já tem aí oito laboratórios abertos em um ano. É, nesse ano, a gente está abrindo mais 15 laboratórios. E a gente está aqui hoje, especialmente em Brasília, para falar para vocês das unidades que vão abrir aqui em Brasília. Aqui também as unidades do Paraná. Pode falar, Alexandre. É uma coisa legal quando a gente fala dos laboratórios, né, A gente precisa ter em mente que o laboratório ele é na comunidade para a comunidade. Por que isso, né? Por o patrocinador não pode ser uma faculdade, o laboratório não pode ser dentro da faculdade? Porque a ideia é fazer com que as pessoas não tenham que sair do seu bairro, da sua comunidade, para poder ter acesso a esse saber, né, a esse conhecimento. E é por isso que o Include ele é dentro das comunidades. né, A ideia é atingir as pessoas que mais precisam e que mais têm dificuldade em ter acesso a esses conhecimentos. ...o mobiliário, tudo que da estrutura física do laboratório e mais a metodologia, que é a Tron, é utilizada, é, dentro que é utilizada dentro dos laboratórios. O Sebrae, como nosso parceiro nacional, que entra nos laboratórios também promovendo oficinas de empreendedorismo, porque a gente passa eles por um processo de aprendizado técnico, da tecnologia, e a gente entende que é importante ter um fechamento Fazendo eles olhar para o lado do empreendedorismo e não ficar só no lúdico. Algumas indústrias que a gente tem parceria que cede para nós é, materiais de descarte para a gente utilizar dentro dos laboratórios. Enfim, aqui é sobre o tipo de parceria que a gente realiza, público, privada, só privada, só público, para fazer o projeto acontecer. O projeto ele precisa ter um financiamento e a gente promove parcerias para isso. E aí é isso, galera. Eu quero pedir a ajuda de todos vocês para construirmos juntos 10 mil laboratórios em 10 anos. E o legal é imaginar uma coisa. Quem aqui já participou de outras edições de Campus Party? Por favor, levanta a mão. Quem concorda que depois das edição da Campus Party, a nossa vida muda, seja no profissional, seja no network, as pessoas que a gente conhece, e essas mudanças todas são muito fortes para nós. Imaginem para vocês o que 10 mil laboratórios podem fazer. A nossa ideia é mudar a nossa cultura tecnológica. É a gente falar de cidades tecnológicas onde tem tecnologia na periferia, onde tem tecnologia em todos os bairros, não só no bairro onde fica localizada uma faculdade. E é isso que a gente quer fazer com o Include. A gente quer mudar a cara do Brasil. Obrigado, pessoal. Agora eu vou chamar para falar um pouquinho com vocês aqui o Francesco Farrugia, que é o idealizador desse projeto, é o cara que está por trás de tudo isso. Opa! É... E aí? Gente, é uma grande felicidade fazer os Includes. A Campo Party é legal, é maravilhosa, mas a Campo Party, você tem que ter conhecimento, tempo, grana para vir a Campo Party. E a gente pensava, temos que fazer alguma coisa para que a gente que está fora possa ter acesso à tecnologia. E aí eu quero chamar agora um cara que é parceiro nosso em todo que é o Marcelo Mesquita, vem aqui, da Tron, que é a empresa que nos fornece todo o sistema de ensino e que nos ajuda em toda a logística para fazer chegar as mesas, eh, as impressoras 3D, todo isso. Ela é uma startup de Piauí que a gente conheceu na Campo Party e que juntos sofremos para poder fazer acontecer nos incluem em todo o Brasil, Marcelo. Tarde, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. É um projeto bonito, né? A gente entrou realmente por acreditar na possibilidade de mudança na vida das crianças. No nossa própria startup já nasceu assim, querer mudar um pouco o mundo, né? A gente costuma perguntar aos filhos, às crianças, o que, é que você quer ser quando crescer? A gente tem que mudar isso, né? Temos que perguntar, o que é que você quer fazer? de bom para melhorar esse mundo. Eu acho que o Include caminha nisso. Então, somos parceiros, é, estamos à disposição. A metodologia a Tron a gente desenvolveu, nasceu academicamente dentro da universidade e a gente procura aplicar. E estamos ao dispor sempre para ajudar esse belíssimo projeto. Isso é importante que a Tron bolou seu sistema de ensino para a escola privada. E nos fornece o mesmo sistema para os inclusive. Então, as escolas privadas têm o mesmo sistema de ensino que nos inclusive. Eu quero chamar agora o Marco Costa, da UC Telecom, porque eles nos fornecem lá onde é possível a conexão na internet de alta qualidade de fibra ótica para que os laboratórios tenham conexão à internet e a comunidade em que nós instalamos os laboratórios tenha conexão a internet. Eu quero te agradecer, quero mandar um abraço ao André Costa, que é o, o titular da, da UC Telecom, que nos está conectando com o último milho em todo o Brasil, que são as empresas que entregam internet em en todo o Brasil, no último milho, que são as colaboradoras nossas para dar internet no laboratório. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer em nome da Uso Telecom, em nome do CEO da Uso Telecom, André Costa, de que nós estarmos nesse projeto Include, é de grande valia e de muita importância. Essa parceria que iniciou em uma localidade que não havia condições de chegar à internet. É canudo, não havia canudo. internet. Não tinha internet, nós provemos lá. E nós somos muito sensíveis a esses projetos sociais. É uma coisa que está dentro da programação de ações da Uso Telecom. E vamos continuar, Francisco. Estamos do seu lado. Aonde você estiver, aonde tiver o ao nosso alcance, a Uso estará. Somos baianos, hein? Somos... Ele é ítalo-baiano. <risos> Gente, todo isso não poderia ser feito sem a colaboração dos patrocinadores privados, os dois laboratórios que temos aqui com a via. Onde está a via? A via? Via? Vem aqui, via, vem aqui. Com a VIA abrimos dois laboratórios, um em Santa Maria, outro em Guará. A VIA é foda. A VIA conseguiu patrocínio privado para, para abrir esse laboratório. Depois eu acho que vão mostrar aqui a garotada o que fizeram e todo mais. E a gente, além de dessas pessoas, que nós temos várias atividades em torno, inclui uma das é dos embaixadores, inclui. Não temos embaixadores La VIA, temos embaixadores La Eloísa Menezes, que está lá. Temos muita gente que são embaixadores de Include, que promovem e difundem a filosofia Include para conseguir ONGs que recebem os Includes e eh, patrocinadores que paguem os Includes, como no caso de La VIA que conseguiu seus patrocinadores para pagar os dois laboratórios que estão aqui em, em, em Brasília. Pero além deles... A gente também tem a colaboração de diputados e senadores jovens que entenderam que a política se faz de outra maneira. Entre ellos temos o deputado Graça, aqui do DF, Graça. E vem aqui, por favor, a Júlia. Júlia, vem aqui. Com ele estamos abrindo, quanto? 15 laboratórios aqui. Muito laboratorios 14 laboratórios. Anderson, vem para aqui. Anderson, é... Eh, o cara da Secretaria de Ciência e Tecnologia da equipe de Gilvão, que está coordenando conosco todo o laboratório. Eu quero que você fale com a Julia e com Graça aí de onde vamos instalar esse laboratório, como é, como... porque você que organizou toda essa parte burocrática, toda essa parte para fazer acontecer esse laboratório aqui em Brasília. 14, vamos abrir, de daqui a fim de ano. Hein? Ok. Olá, boa tarde. É, primeiramente, é, meu nome é Anderson Freire, eu sou coordenador de, de, de educação e difusão científica da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu queria chamar aqui nosso secretário, Gilvan Máximo. Né? Não, vem aqui, é, secretário. Nada disso né? aconteceria sem o apoio da nossa, da, da nossa secretaria. Né? E sim... O... Então, o que acontece? Primeiramente, antes de falar, eu quero dar essa voz da pessoa que acreditou, né, que deu oportunidade para a gente acreditar no Include, conhecer o projeto e abrir espaço para isso. aproveitar e chamar o senador Zalci para estar aqui o conosco. O senador, eu vou lançar um desafio para ele. Se a gente já tem senador. quantos laboratórios? 14? 14, deputados. Pronto, aí, o senador está chegando, eu tenho certeza que ele vai, botar, vai fazer uma conta redonda aí agora, ó. Senador, vamos lá. Vou deixar a deputada falar aqui. Eita, olá, boa tarde, gente. Super prazer estar aqui com vocês. Eu adoro tecnologia, é uma das grandes bandeiras do meu mandato. Minha última atuação era ser gerente de tecnologia no Conselho Nacional de Justiça, inclusive o doutor Marcelo que foi quem idealizou o Tron, né, que fornece os equipamentos para o Include, foi meu chefe no CNJ. Então, é por meio da tecnologia que a gente vai conseguir desenvolver nossa cidade, é por meio da tecnologia que nós vamos fazer com que os jovens se insiram no mercado de trabalho, consigam ter renda. Então, é por isso que é um dos grandes investimentos que eu estou fazendo agora por meio das emendas parlamentares. Então, eu quero parabenizar todos os organizadores da Campus, né, especialmente o Francesco, que é uma pessoa inspiradora, né, o secretário Gilvan, que está aí puxando a tecnologia dentro do Distrito Federal, a gente tem muita vocação para isso. Agradeço o Anderson também, que fica batalhando intensamente, Senador Exalci também, que tem essa bandeira já há muito tempo, meu colega Leandro Graça que também tem essa preocupação com educação, investimento, para a gente... Começar a mudar a nossa realidade social, então que a Campos seja uma precursora dessa mudança de mentalidade aqui no Distrito Federal. Então eu me coloco à disposição de vocês, estou totalmente aberta na, na Câmara para servir. Tá bom, gente? Obrigada. Deputado Landro, boa tarde, pessoal, boa tarde, meninos meninas, aos pais também, aos professores, aqueles que acreditam nisso que acreditam na educação, na formação da nossa infância, da nossa juventude. Esse é o tipo de recurso, esse é o tipo de investimento que tem um retorno imenso para a sociedade. E eu fico muito feliz que a Campus Pari, através do Include, desenvolva esse tipo de iniciativa que demonstra a responsabilidade social. A gente tem aqui uma série de ações voltadas aos negócios, ao desenvolvimento do empreendedorismo e essa dimensão da responsabilidade social. De pensar que existem territórios, lugares, pessoas que precisam do nosso trabalho, é muito importante neste momento da história que nós estamos vivendo. Então, fico feliz aqui com o professor, com alguém que acredita na educação, de ver isso acontecer e a gente está apoiando, vai continuar apoiando sempre. Parabenizar aqui o Marcelo pela ideia, o Francesco por ser o grande idealizador desse movimento, que ele possa repercutir e reverberar para todo o Brasil e que a gente tenha não só 10 mil, mas quem sabe. 20, 50, 100 mil includes e outros tantos projetos bonitos que a Campus Apoia e Promove. Parabéns a todos vocês, parabéns, meninos, que essa experiência possa realizar os sonhos de vocês. Senadores Alci. Bem, primeiro quero chamar aqui os professores, então, os professores do EIC, para a gente... É Roger, Loyola, professores, aí, Loiola, venham para aqui... Eles é que fazem, né, é, acontecer. Isso sono quem que ensina o garoto. Opa, como vai? Oi, querida, tudo bem? Grande lojola. Como vai? Bem, já que o secretário passou para mim a palavra, eu quero dizer, secretário, o seguinte, é, parece que eu vi aqui uma promessa de 15, né? Eu acho que nós precisamos colocar pelo menos um em cada cidade. Se a gente tem 33... Regiões administrativas, né? Então, se o GDF não colocar, a gente coloca para completar pelo menos um em cada cidade, tá bom? Ótimo. Opa! Maravilha! Vamos tomar a palavra, vamos cobrar na próxima campus. Sem dúvida. Vamos cobrar aqui do, do senador e na próxima campus. Eu, eu nomino minha embaixadora Bia para ter cobrar. Não, mas é importante. Pode contar comigo, se o secretário. Primeiro, Ótimo. a gente tem que ver a disponibilidade de espaço. Se tiver, Eu, quando fui secretário, a gente fez parceria com as igrejas. Onde a gente não tinha espaço, a gente colocou as igrejas, associação comercial, onde tem espaço, a gente coloca. Então, basta querer, né? E eu me comprometo a ajudar nisso, tá bom? Pelo menos um em cada cidade, junto aí com Maravilha. os nossos parlamentares distritais. Maravilha, Obrigado, senador. senador. E uma coisa Obrigado. que a gente tem que agradecer ao nosso governador Ibanez porque ele foi muito sensível, porque o governo passado acabou com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Deixou de existir a Secretaria, né? E o governador foi muito sensível a isso e voltou à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E eu compare ao ser a nossa Secretaria como uma startup. Está na incubadora, seis meses, que nasceu, renasceu, e trabalhando aí com muita luta para... quero agradecer ao governador e a você, porque a gente bateu uma sede no Biotic, do INCLUDE, que vai ser a sede operativa para todo o Centro-Oeste. Nós estamos abrindo laboratórios em Goiás, estamos abrindo laboratórios aqui, estamos abrindo laboratórios em Mato Grosso, e tudo vai ser gerido desde aqui, por la parceria que fizemos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para ter o escritório operativo aqui em Brasília. Eu te Sim. agradeço muito. E, senador, nós acabamos de fazer uma parceria ali com o Kenzo, que é um japonês amigo nosso, para trazer os equipamentos para Brasília, para a gente fazer a vistoria nos nas pontes, nos viadutos e na barragem. Eu acho que dentro de 30 dias, 40 dias, nós já temos essa máquina aqui para fazer as inspeções nos viadutos e nas pontes e na barragem. E na, Eu também na barragem. quero comunicar, Alexandre, vem aí com Paulo, por favor. Nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério de Ação Social, ou não sei como se chama, porque agora mudaram todo o nome do Ministério. Estamos com o Paulo Sakamura, com Alexandre Mesquita, que é nosso embaixador da Campus Paulo Estamos entrando em uma parceria para entrar na Lei Ruane para os ministros. Vamos dar a palavra para um professor, vamos, para eles falarem aqui. Peraí, peraí. Pre Sim, antes, mas espera aí seu um seu segundo. Santinho, um segundo, santinho, por favor. Por um santinho. segundo. Estou eu. Só estou eu, por, por favor. Por favor, deixem comigo. Um olá, segundo. Olá. Depois você. Estamos chegando a uma parceria com o Ministério para entrar na Lei Ruané, com os eh, inclusos para ir nas. Como se Estação chamam? Estação Cidadania. Nas estações de cidadania que são centros de cultura que se abrem em todo o Brasil, e também para eh, abrir, se já no centro de cidadania, que em outro centro. Eu te quero agradecer, Paulo, porque essa parceria é muito boa, Alexandre também, e agora sim. Sim, é, vou passar para o professor, depois eu passo para você, Ana. Aqui, Ana, todos são muito bem-vindos. Aqui você, então, é muito bem-vinda. Com o maior carinho, o maior respeito por você, a maior consideração por você, tá? E a gente recebe todos aqui dentro da maior educação possível. Vou passar para o professor. Eu quero saber onde vão ser os, os que já estão estabelecidos e se tem gente aqui, chamar aqui. Beleza. Olá, pessoal, boa tarde. Nossa, eu fui no Velório semana passada, estava mais animado que esse boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha só, a gente está muito feliz. Francesco, você é foda, com o licença da palavra. É, a gente está identificando as ONGs. Francesco, me deu essa missão de visitar as cidades satélites e achar as instituições sérias que façam um trabalho sério, que tenham uma estrutura bacana e que tenham condições de receber o projeto, o laboratório, e que façam um trabalho social já atendendo a comunidade. Hoje eu trouxe aqui o pessoal da mão solidária. Levanta aí, por favor, o pessoal da mão solidária. Vem aqui, vem aqui, vem aqui rapidinho. Pessoal da Mão Solidária, dá um pulinho aqui. E o pessoal de onde, da... De onde são eles? São do Sol Nascente. Sol Nascente. Pessoal do Sol Nascente. E aí o Tatu e a Stephanie, o pessoal da Samambaia lá, amigos do bem, vem cá. Ó, Eu... esse pessoal aqui é, vai ser, vão ser... os dois próximos laboratórios que serão inaugurados em Brasília. Uma salva de palmas para o pessoal aqui que faz um trabalho muito bacana lá na comunidade deles. Francisco... Esse aqui é o Vanderly, esse é o Ronan, que é o monitor, ali é o Tatu, e a Stephanie, é, os monitores e os responsáveis pelas ONGs. E a gente esteve lá -vindo esses dias. Bem-vindo E, Francesco, o mais interessante foi o seguinte, quando eu falei do projeto que eu tive lá, é, viraram para mim e falaram assim, é, Roger, isso é um sonho da gente. E aí um sonho que ele é vivido, só ele, só é um sonho. Mas quando ele é vivido em conjunto, ele vira realidade. E esse pessoal aqui da frente aqui é foda. Bacana. hora é com vocês, viu? A bola é com vocês. Tem que fazer funcionar. Que mais? E aí a gente está identificando o, a gente está identificando as outras cidades: São Sebastião, Estrutural, Planaltina, né? E aí a gente tem tem procurado a instituições. Se ao final você tiver um trabalho bacana se você tiver um trabalho sério, se você tiver uma ONG que seja capacitada, que tenha uma estrutura física, procura a gente depois. A gente vai lá, visita, tá? E aí a gente vai levar um trabalho diferenciado. Gente, é, é impressionante, é impressionante a diferença que esses laboratórios fazem na vida das crianças. Eu te falo porque eu subo o drone final de semana e rodeia de 10, 15 crianças ali para poder ver o drone subindo, Francisca. E aí, um dia eu deixei de ir, na outra semana o menino falou assim, poxa, tio, você não veio semana passada, eu trouxe meu pai para ver eu subir no drone e você não veio aqui. Então, assim, ver o que a gente pode fazer na vida dessas crianças. Eu consigo resumir o Include em uma frase. É o meio mais democrático de você promover o acesso à tecnologia, à informação para crianças de comunidades carentes. Valeu. Temos mais gente aqui das comunidades? Não. Não, não, só as não. duas donas que eu okay. trouxe hoje. Agora... Agora... Essa guerreira que é a Ana aqui, né? essa mulher batalhadora, que é... Eu só queria chamar as crianças para vir aqui para o palco. Eu, eu sou meio estressada isso. por isso, porque eu trabalho por vocês, Vamos. eu trabalho por eles, a gente tem um resultado efetivo, venha. nós montamos os dois laboratórios, a deputada está querendo sair, mas sem vocês aqui, ó, nada disso faria sentido. Esses então, são os protagonistas. Gente, eu queria que os meninos também, que a gente vai implantar a robótica... A, com acessibilidade, Francesco, para as crianças com deficiência, que eles subissem aqui no palco, nós vamos ter um claro, inclusivo. Claro, Então, eu queria que os meninos, Ana Paula, nossa campeã, você já viu que ela está aí? Claro. Nossa campeã mundial, Ana que é a nossa Paula. monitora, o profe, os professores do IFB, que vão, vão tornar realidade a robótica para os meninos com deficiência, o Alexandre Monster, que ele vai ajudar a gente aqui no DF com isso, por favor porque isso aqui só existe por eles, só por eles, de verdade. Era isso, secretário, meu estresse é só por eles. Então, palmas para essa garotada aí, gente. então é isso hoje. A gente agradece a presença e o apoio de todos vocês aqui. E a gente quer encher ainda mais esse palco. Creio que no ano que vem, na campus do ano que vem, a gente vai ter que fazer um palco maior aqui, com, com dois laboratórios, está assim, imagina, com 10, 15, 20, que, tão, que a gente vai abrir aqui. Obrigada a todos. Pessoal, fica o convite para quem quiser conhecer mais sobre o projeto Laboratório Include, só ir na área open, procurar a gente lá no laboratório, que parece um aquário. A gente ajuda, conversa, explica. E quem quiser experimentar um pouco de tecnologia ali também, a gente faz. Valeu, Obrigado.